Fica quietinho, querido. Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games e eu estou jogando aqui Call of Duty Cold War, Dominação. Jogando aqui com a Tundra para a gente tentar conseguir a Gold. Só faltam cinco baixas aqui. Só faltam cinco baixas sem morrer pra eu conseguir a, a gold com ela, a player. Uma já foi. Tentar mais uma aqui. Nossa senhora. O cara tava na alça de mira, mano. Você tá doido, bigode. A gente tentar aqui. Foi. Nossa, velho. Matou muito rápido, mano. Inacreditável. Cadência dela é absurdo. Dominação é. Pegando bravo. Ele vai voltar aqui, ó. Quer pisar quanto? Mataram ele? A gente tá pegando o controle. Caramba, mano! Errei todos aqui, você tá louco? Montou o hoje, hein? Tá louco, mano. Vou jogar pra frente, né, mano? Cara, mas munição minha munição acabou, velho. Falta só mais um. O inimigo tem B. Fica quietinho, querido. Target neutralized. Consegui, deixa eu ver... Ah. Oh, consegui a Gold, galera! Consegui a Gold, pai! Safadinho lá, tava só esperando! Safadinho que você tava ali, né? Não adianta escapar não, não adianta escapar não, safado! Ah! Já se esconder não que eu pego na corrida. Pega escondido, ladrão. Você tá é louco? Você é louco, cachoeira. Ah, meu querido. Só de 12. Você gosta de ficar escondidinho, né, querido? Tempo. Perdemos ainda. Ah, mano, você tá louco. Eu, eu ainda fiquei em primeiro. Jogando mal pra caramba, eu fiquei em primeiro ainda. A partida foi... Tá, tá, tá bem... Tá bem equilibrada. Vamos tentar ir por baixo. Tentar proteger a, a B. Ixi. Os caras já estão estunando, mais é que a... Lá embaixo é melhor do que aqui em cima, velho que você tem que ser muito ligeiro muito safo. ó o cara o cara ele fica na na caída né velho a caída ali é ó, segura aí nossa eu consegui derrubar o cara ainda deixa eu dar um rap aqui na galera Ai, e isso não matou, velho? Cê... Ah, mano, você tá louco. Esse cara mais engraçado. Deixa eu dar uma invertida aqui de... Eu vou causar aqui, meu. Tentar pegar os caras aqui. Aqui embaixo. Tentar pegar a galera aqui. questão de brincadeira mano vai pegar B mano vai pegar B vai pegar B não vamos perder esse jogo não velho consegui a gold linda aqui vamos perder vamos perder não Podemos perder não pra Ai, droga, galera. Dá pra virar, vou lá. Ai, o cara. Isso. Isso, deixa. Você acha que sou trouxa, querido? Deixa a armadilha aí pra ti. Vamos lá pegar vamos lá pegar. Putz, mano. A gente tem que pegar todas. O cara não morreu. Não velho, ah mano, mas enfim, o jogo valeu aí porque eu consegui a gold. Ah, olha só a retícula, que da hora. <risos> Nossa senhora. É, foi um bom jogo. Consegui aqui o meu, consegui aqui a, in, a insígnia de mestre da, da Tundra, uh, um, mais um, um, um negócio de especialista, camuflagem e duas camuflagens né, que era a última, que era resgate e mais a camuflagem de ouro, bastante XP aqui, vamos ver como que tá a camuflagem agora né, deixa eu sair da sala. Vamos ver como está a camuflagem e já aplicar a camuflagem nela. E aí, player, só falta mais uma para colocar a Ouro, né? Vamos ver aqui como, como ela fica. A arma está bonitona, cara. Cadê ela? Aqui. Ela fica legal. Tá bacana. Beleza, player? Mais uma vez, obrigado aí pela companhia de vocês. Se você é não for por aqui, não se esqueça. Se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo aí, dê os likes, beleza? Valeu e fui.